Olá pessoal, hoje estou aqui para falar sobre uma live que vai acontecer amanhã, 24 de fevereiro, às 3 horas da tarde, deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma live conjunta do Fronteiras da Engenharia de Software, o um podcast sobre engenharia de software do qual eu participo, do Emílias Armação em Bits, que é um programa de extensão que também tem um podcast, o Emílias Podcast, e também do programa de pós-graduação em computação aplicada aqui da UTFPR, Curitiba, do qual eu participo vai ser transmitido no canal do Emílias, vou deixar os links para vocês aí na descrição, no canal do Emílias e no canal do Fronteiras de Engenharia de Software. Vai ser às três horas da tarde, aqui horário de, de Brasília. E vai ser com a Patrícia Matsubara. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, por que, que eu tive a ideia de chamar a Patrícia? Porque ela postou isso aqui em 9 de dezembro de 2021, uma sequência de tweets falando sobre o, esse artigo ter sido aceito para publicação no Journal of Systems and Software, que é um dos melhores journals, uma das melhores revistas científicas sobre engenharia de software, dedicada, uma das melhores revistas científicas dedicadas à engenharia de software e aqui ela fala que, olha, você quer saber mais sobre os fatores que afetam o julgamento de especialistas em estimativas de software? Aqui é um link que fornece 50 acessos grátis ao nosso artigo. Isso aqui, quando ela postou na época, provavelmente mais de 50 pessoas é, clicaram aqui, então esse link não funciona mais, se você quiser o PDF, acho que você vai ter que pedir diretamente para a Patrícia, ela está aqui no Twitter como Patrícia Matsubara. Aqui ela fala também que ela é estudante de doutorado na Federal do Amazonas e professora na Federal do Mato Grosso do Sul, além de ser mãe de duas crianças. Aqui, ó, não vou ler tudo isso aqui, obviamente, mas ela fala que, ach... que ela e os coautores, eu acho que isso é um bom momento para falar quem são os coautores, além da Patrícia, tem o Bruno Freitas Gadelha, que pelo que eu estou vendo deve ser aluno ou professor de doutorado na Federal do não, aluno doutorado ou professor da Federal do, do Amazonas, o Igor Steinmacher, que é professor aqui na UTFPR em Campo Mourão, e a Tayana Ushua Conte, que é, que é professora na Federal do Amazonas, e que foi entrevistada tanto pelo Emílias Podcast, quanto pelo Fronteiras da Engenharia de Software, escutem as entrevistas. Então, ela, ela falou que, a Patrícia falou que eles acharam mais de 200 fatores que afetam, ela fez uma tradução aqui para mim do, do título do artigo, como, como ela acha que seria a melhor tradução, sextante, um mapa sistemático para navegar pelos amplos mares de fatores que afetam as estimativas de software baseadas em julgamento de especialistas. Então, acho que isso é um, é um problema sério da engenharia de software, é a questão das estimativas serem muito imprecisas, muito baseadas em julgamento de especialistas. Vamos ver o que é que ela vai falar na apresentação dela sobre isso aí, sobre o que ela achou, baseado num mapeamento sistemático. Quer dizer que ela olhou para artigos científicos, talvez também literatura cinza, não sei, relacionados a, a esse assunto. Aqui está o artigo dela, né? Tem, é, eu, esse aqui é, é a minha cópia pessoal, mas aqui está o no site do, do Science Direct. Eu tenho acesso ao texto completo simplesmente porque eu estou logado aqui como professor da UTFPR. Mas as pessoas que não têm essa ligação com a universidade têm que conseguir por outros meios. Aqui tem uma figura aqui. Outra figura, ela fala aqui no, no início do, do artigo, ela dá uns destaques, né? Ela, Eles, os autores, dão os destaques, né? Os pesquisadores investigaram um amplo conjunto de fatores que afetam as estimativas de software de julgamento especializado. Fornecemos um instrumento para navegar pelos fatores usando três dimensões. Melhorar o processo de estimativa não é suficiente. Lidar com fatores humanos e sociais também é crucial. Os fatores podem apoiar melhorias a construção de listas de verificação ou análise de risco. Então, isso é o que vai ser abordado. Tem também aqui o, o resumo. Vocês podem ler depois. Eu acho que aqui no, no, no na descrição do, do YouTube tem aqui também a tradução do resumo. E é isso, a ideia do, do evento amanhã é que ela vai apresentar, fazer a apresentação dela por uns 20, 30, 40 minutos, não sei, a gente não, não estabelece um, um tempo muito rígido, porque se for interessante, ela pode ficar mais um pouco, explicar mais um pouco, mas o que é importante é que tenha uma certa interação. Então, como vai ser ao vivo, vocês podem vir aqui no, no chat do YouTube, e fazer perguntas e ela vai responder Assim que ela terminar a apresentação. E é isso. Ah, eu acho que é interessante eu falar por que, que, eu, que eu acho interessante esse tipo de evento, que a gente já realizou, tanto somente no Emílias, ou no Emílias, junto com Fronteiras. É, não, acho que também. É ou somente no Emílias, ou, ou no Emílias junto com Fronteiras, ou somente no Fronteiras, a gente já fez isso, a ideia é que vários pesquisadores e pesquisadoras brasileiros têm artigos publicados em importantes eventos, seja de engenharia de software, seja de, de outras áreas, e essas apresentações, antes da pandemia, eram todas presenciais, então não tinha gravação nem nada, e durante a pandemia até existiam essas, esses, os vídeos dessas apresentações, quer dizer, às vezes não eram gravados ou eram gravados, mas eram em inglês, então a ideia é que esses autores e autoras apresentem para a gente esses artigos em português e que as pessoas da comunidade, tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade profissional, no caso desse tema aqui, é bastante relevante também para as pessoas do mercado, que elas possam interagir, fazer perguntas, conhecer o que está sendo feito de muito bom na pesquisa brasileira em engenharia de software, e quem sabe até no caso do Emílias, em outras áreas. Aguardo todo mundo lá, amanhã, está escondido aqui, olha, mas 24 de fevereiro, 3 da tarde, daqui a 24 horas. Um grande abraço a todo mundo, até amanhã.